Que legal, hein? Aí, Deus abençoe vocês. Um grande abraço, viu? Bom final de semana. Bom dia. Sete horas e vinte e seis minutos, Lady Ana. Bom dia, Cleves. Manda uma corda preguicinha para as minhas princesas, Lady e Laura e Iara. Não, Lady Laura e Iara Libne. E e meu esposo assistimos todos os dias o seu programa. Parabéns a todos da equipe aqui é a Leidiana do bairro novo. Ô Leidiana Deus abençoe você mulher da pigrecer você tá dormindo demais ela, ela mandou outra foto o Dilu tá baixando a foto já já a gente mostra aí ó, aí ó olha aí meu Deus do céu pulu, pulu, pulu, aqui. titeteia aqui jogando um beijo pro vovô quebra aqui ó ah. dilu, titeteia, dilu, dilu, dilu Ah, que gostoso, né? 7 horas e 27 minutos, 7h27, tem mais mensagem? 7h27, gente, olha, eu quero agradecer a toda essa gente maravilhosa que nos dá também a maior audiência no Devoção Sertaneira. Aê! E domingo tá bom demais, domingo tá bom, aliás, todos os domingos tá bom o programa, né? E agradecer a todos aqueles que nos dão um apoio lá no nosso Devoção sertanejo muito obrigado. Meu querido Edson da Casa do Pequeno Criador, meu querido Lousada, a WS Pescados agora conosco também. Ah, são tantas empresas maravilhosas, a Master Motos o Carlão da Vipcar, a Vipcar em si, obrigado. Né? Um grande abraço a todos, né? Reprise! Você que está nos acompanhando na Record News, Deus os pague também pela sintonia. Um grande abraço. Que Deus possa nos conceder um final de semana de paz, de amor e de muitas realizações. Que o Espírito Santo seja o nosso parceiro constante. Muita saúde, muita paz, muita prevenção. Dona Dilma, Dona Dilma Pereira Leite Serafim, tô indo e tomou um cafezinho que você é minha vida. Tchau, gente!